Salve, salve, galera! Beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um Quer Que Desenhe? Eu sou Guilherme Praça, do time de história do Descomplica, e aqui nós construímos mapas mentais juntos para você dominar qualquer matéria. Mas antes de embarcarmos nessa jornada, na descrição tem um link para o um mapa completo disponível para download, tá bem? Baixa lá! Agora, vamos juntos entrar em um assunto muito complexo da história contemporânea e que tem rendido muitos debates políticos. Você provavelmente já deve ter ouvido falar alguma coisa sobre fascismo, né? Mas afinal, você sabe o que é fascismo? Onde ele surgiu? O que significa ser fascista? Bom, para respondermos e entendermos tudo isso, vamos por partes. Primeiro, com a contextualização. O fascismo é um movimento político e ideológico que surgiu na Itália em 1919, após a Primeira Guerra Mundial, representando um conjunto de ideias defendido por um grupo liderado por Benito Mussolini. O termo fascismo deriva da palavra fátio, que significa feixe, e é simbolizado por um feixe de hastes de madeira cercando um machado. Assim, o fátio, que era um símbolo muito utilizado para representar a unidade do poder político na Roma Antiga, já no século XX se tornou também o emblema do Partido Nacional Fascista, fundado pelo próprio Mussolini. Como veremos, a representação do fátio diz muito sobre as características do próprio fascismo, afinal, Cada fez que cerca o machado representaria um indivíduo com um conjunto formando a própria sociedade que unida formaria esse cerco. O machado no centro é apoiado por esses indivíduos e representa o Estado, sendo, portanto, um símbolo de força e justiça. Assim, com o momento de decadência econômica e da crise política na Itália, o fascismo conseguiu construir narrativas sobre o então contexto italiano, apontando inimigos e resoluções simplistas para problemas difíceis. Dessa forma, com discursos inflamados, o partido conseguiu atrair jovens desesperados que encontraram na atuação em prol do fascismo um sentido para suas vidas. Logo, com a atuação violenta desses jovens organizados em milícias conhecidas como camisas negras, o fascismo em pouco tempo alcançou o poder político italiano e construiu um Estado totalitário. A Itália, portanto, foi a primeira experiência organizada da ascensão fascista e acabou influenciando diversas outras manifestações de fascismo que existem até hoje. Ainda nesse contexto das décadas de 1920 e 1930, casos como o nazismo na Alemanha, o fascismo japonês, o salazarismo em Portugal e o franquismo na Espanha foram bastante influenciados pelas ideias de Mussolini. Atualmente, apesar dos partidos fascistas não existirem mais oficialmente e serem criminalizados em muitos países, alguns grupos infelizmente ainda reivindicam essas influências e colocam em prática tais ideias nefastas. Bom, podemos perceber, portanto, que o fascismo, de fato, não é uma ideologia que se limitou apenas às décadas de 1920, 30 e 40, e muito menos à Itália, certo? Justamente por não ser um movimento unificado e por atravessar fronteiras que o fascismo também não é a mesma ideologia em todos os lugares. Logo, cada movimento apresenta algumas características bem particulares. Desta forma, é por isso que o autor italiano Humberto Eco utiliza o termo fascismo eterno para compreender essa ideologia, pois, segundo ele, sua grande característica seria a capacidade de mudança, ou seja, de estar sempre se adaptando a novos cenários. No entanto, apesar dessas transformações, a ideia de fascismo apresenta algumas características gerais que podem ser vistas tanto na experiência italiana, como na Alemanha e nos grupos atuais. Como, por exemplo, o ultranacionalismo, que constrói discursos e ideias de um patriotismo exagerado e excludente. As tendências ao autoritarismo, que levaram regimes fascistas a construírem estados totalitários. O forte personalismo, que leva ao culto de lideranças que se apresentam como figuras carismáticas e às vezes até mesmo místicas. O ultraconservadorismo, que destaca os valores tradicionais da sociedade como os únicos corretos e que deveriam ser conservados a todo custo, combatendo tudo o que for considerado diferente o uso da violência e do belicismo como forma de alcançar objetivos e interesses, a romantização do passado, os posicionamentos antiliberais e anticomunistas que promovem a perseguição de grupos políticos antagônicos ao fascismo e descartam completamente ideias como liberdade, democracia e luta de classes, o unipartidarismo que possibilita apenas um partido controlar o poder, o expansionismo, que defende ideias de expansão territorial e, por fim, sendo um dos mais importantes, o segregacionismo, que se manifesta através das práticas de ódio, perseguição e assassinato de grupos considerados inferiores. Esse segregacionismo pode aparecer como o racismo, a xenofobia, a homofobia, o machismo e o antissemitismo, que foi muito forte na Alemanha nazista. Como já havia afirmado, essas características gerais, apesar de serem percebidas em diversos movimentos de caráter fascista, não surgiram com o fascismo e nem se limitaram a ele, ok? Pegando o fascismo italiano como exemplo, ele não criou essas ideias do zero. Afinal, muitas dessas características citadas já estavam presentes na mentalidade europeia do século XIX. Apesar do fascismo em si não ter atraído muitos simpatizantes logo de cara, aproveitando-se das crises para poder crescer, suas características, no entanto, já eram difundidas na Europa desde o século XIX por alguns pensadores. Portanto, as práticas do uso extremado da razão, o ultranacionalismo, o cientificismo exagerado, o ultraconservadorismo, o expansionismo imperialista e o autoritarismo, por exemplo, podem ser observados como características comuns do século XIX. O próprio segregacionismo, com o antissemitismo e o racismo, também podem ser amplamente vistos nesse século. Acontece que, a partir do século XX, essas ideias que já existiam passaram a se unificar em alguns partidos e indivíduos, como no caso do fascismo de Mussolini e do nazismo de Hitler. Assim, em momentos de crise, como foi o caso da Primeira Guerra Mundial e da Crise de 29, essas ideias simplistas e violentas cativaram principalmente a burguesia, que ansiava por resolver rapidamente problemas complexos. Parte dessa burguesia fascista também recebeu apoio das camadas nobres e de monarcas que viram na ascensão do fascismo uma forma de afastar o liberalismo, de evitar revoluções socialistas e de centralizar ainda mais o poder. Desta forma, o fascismo se caracterizou economicamente como um sistema capitalista, mas que defendia uma maior atuação do Estado na regulação da economia e da sociedade, sendo isso em prol do nacionalismo e dos interesses coletivos. Dessa forma, acreditavam que o modelo liberal seria, portanto, uma deturpação do capitalismo, enquanto o comunismo seria uma ameaça total. Justamente por isso que o fascismo, em suas diversas expressões, contou com o apoio de muitas grandes empresas e empresários, que acreditavam que assim se livrariam de concorrências, defenderiam seus monopólios, garantiriam uma mão de obra sendo explorada, consolidariam seus mercados e manteriam suas propriedades privadas, longe de possíveis revoluções operárias. Sendo assim, para conquistar o apoio da população, sobretudo de operários, as lideranças fascistas passaram a construir narrativas falsas, conspirações mirabolantes e a desconstruir a realidade, criando uma sensação falsa de que tal povo era um escolhido por Deus um herdeiro de um passado místico e racialmente superior, mas que estaria ameaçado por grupos inferiores e por inimigos em comum. No caso do nazismo, por exemplo, a população passou a ser convencida de uma ideia de superioridade racial e de descendência pura dos antigos arianos, mas que naquele momento estariam sendo oprimidos pelos judeus, que seriam os responsáveis pela crise econômica, pelos ciganos, que seriam uma ameaça aos valores tradicionais, pelos marxistas, que foram culpados pela derrota na guerra, e por outros grupos raciais, que criariam um problema genético. Para a ideologia fascista, esses problemas, portanto, deveriam ser combatidos através da coletividade de um povo que se achava superior e através da violência. Ou seja, apenas assim conseguiriam resgatar os antigos valores e poderes de tempos como o da Roma Antiga, no caso italiano. Tais discursos podem ser encontrados até hoje em determinados movimentos de extrema-direita, reproduzindo, portanto, diversas práticas do fascismo. Dessa forma, podemos observar mais uma vez que apesar do fascismo se transformar, ele ainda consegue manter diversas características básicas, pois busca sempre inverter a realidade, construir narrativas falsas e utilizar essas mentiras para confundir as pessoas e alcançar seus objetivos segregacionistas. Enfim, tendo em vista tudo isso que falamos, Percebam mais uma vez que o fascismo não é algo que se encontra apenas no passado. Esse movimento de extrema-direita ainda é um perigo e ameaça todos os dias valores como a liberdade, a democracia, o direito à vida, a empatia e as pluralidades. Por isso, devemos tomar muito cuidado com as fake news e os conspiracionismos que muitas vezes encontramos na internet. Pois por trás de notícias falsas e ideias não comprovadas,